Sejam todos bem-vindos Quem está vindo pela primeira vez a nossa casa seis, Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Para bem bem bem mais uma noite Para refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Meu nome é Janice sou trabalhadora aqui da casa Vamos ainda nessa a dessa noite E eu gostaria de convidar vocês A nesse momento Respirar, acalmar a mente fechar os olhos para nós fazermos uma conexão Com o plano espiritual Com o nosso Mestre Jesus então nós vamos neste momento, primeiramente, agradecer a oportunidade de aqui estarmos, reunidos em nome de Deus. Segundo o Mestre, aonde, como mais, estiver reunido em seu nome, ali ele estará. Então que nós possamos ter fé que ele está aqui ao nosso lado nesta noite. Nós agradecemos todos os nossos anjos da guarda, que nos guiam, que nos orientam, que nos acompanham nessa jornada emotiva. Agradecemos a esta casa, os trabalhadores espirituais que nos recebem. Nós agradecemos o dom da vida, poder estar aqui, poder refletir nesses poucos minutos o amor de Deus para todos nós. Vamos neste momento colocar em nossa tela mental a imagem amorosa de Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade. E diga ela que você recebe seus braços de mãe amorosa. Nos cobra com seu manto azul de paz, proteção e amparo. E nos ensina a amar e perdoar. Caminhamos um pouco mais. E juntas a Maria, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Vamos visualizar em nossa mente nesse momento. Sua imagem amorosa. resplandecente de luz. Sua luz nos toca. Toca em nossos corações, em nossa alma. Agradecemos a Ele a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome e pedimos amparo e proteção em toda a nossa vida. Junto a Maria, ao lado de Jesus, nosso mestre amado, nos elevamos um pouco mais e chegamos diante do Pai da vida. Pai de todos nós, nosso Criador, Senhor das nossas vidas.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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa nós já todos mais uma vez. Meu nome é Janice. O tema da noite é salvação na alma, céu e inferno. E aí eu vou buscar no Evangelho uma citação para reflexão. E depois eu convido vocês aqui em poder em casa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo baixar em PDF na internet, o tema está no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No capítulo 1 um diz: Pilatos tornando-a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei, o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam um combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei. Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou o rei, eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Está no, tá no, no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 33 ao 37. E aí tem vários, vários assuntos aqui que são muito interessantes de ler, mas quando é muito grande eu vou ler especificamente esse para a gente falar da salvação da alma. Porque afinal Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Platos dizia que ele, se ele era reino. E aí também, afinal, o que é a salvação da alma O que a gente entende por salvação da água? Eu também vou buscar para a gente entender o que quer dizer exatamente essa palavra, a salvação da água. E tem muitos conceitos teológicos, de acordo com as religiões, as várias religiões e crenças que existem no mundo. Mas basicamente todas concordam que as pessoas boas, de acordo com a visão de cada um dos conceitos religiosos, Vai para o céu Para um lugar bom E algumas vezes, ou para a condenação eterna Ou inferno Então isso é salvação da alma E aí ainda Pesquisando para entender O que quer dizer exatamente cada palavra Segundo Kardec No livro céu e inferno Ou justiça divina Porque céu e inferno não existe Existe a justiça divina Nós gostamos de pôr alguns nomes mas a gente precisa entender afinal é o que é céu e o inferno. Segundo Kardec, no capítulo 3, o capítulo fala o céu. Céu, segundo a teologia cristã, reconhece três céus. O primeiro é a região do ar, das nuvens, facilmente visível para nós. O segundo é o um espaço onde se movem os astros. E o terceiro, é a região dos astros, é a morada do mais alto. A região dos eleitos que contemplam a Deus face a face. É de acordo com essa crença que o catolicismo diz que Paulo foi elevado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo, quando desencarna, ele vai é. direto ao terceiro céu e se vê diante de Deus face a face. Capítulo 4, item 3, tem uma definição do inferno, também incluído céu e inferno de Kardec. O inferno dos cristãos e dos pagões são super parecidos, tá? No geral, é tudo muito ruim. O fogo material é a base dos tormentos. Por quê? Porque o fogo é o pior de todos os castigos. É um símbolo de crueldade. São caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Deus ouve, sem piedade Deus bravo Os gemidos durante toda a eternidade Então, salvação da alma Então, se você é bonzinho De acordo com algumas regras Estabelecidas, você vai para o céu Ou para o inferno Céu é onde você vai viver muito bem O terceiro céu diante de Deus E o inferno é onde você vai ficar lá Queimando para sempre e Deus olhando E te ignorando Nada mais é, na verdade, do que um Lindo, criado para as igrejas pelos, pelos, pelos pagões E tudo mais Imaginemos em Deus Que é um pai de misericórdia Então imaginemos que nós todos Sem exceção Porque não existe exceção A gente pode até falar Mas aquela pessoa não merece Não, todos, sem exceção São filhos de Deus Podem estar em diferentes níveis Evolutivos, mas todos Todos, um dia Evoluirão até chegar a Deus. Então, imagina um Pai misericordioso que nos dá a oportunidade de viver, de renascer, de aprender, ficar olhando o nosso sofrimento, de quem quer que seja, e achando que está tudo bem. Então, era uma forma também que existia no passado de criar o medo. Então, em vez de nós nos educarmos intimamente, nos reformarmos. Era mais fácil criar o um medo, então a gente acreditava em algo, e isso, aquilo se tornava verdade. Esse modelo de salvação que divide o céu e a terra, como eu comentei, é um formalismo, criado pelas religiões. Com um, o advento de da Terceira Revelação, que é o momento que Kardec escreve efetivamente o Livro dos Espíritos e todo o Pentateuco, ele vem esclarecer que isso não existe. Ele vem traduzir coisas que Jesus falou há mais de dois mil anos e nós não tínhamos maturidade intelectual para ainda entendermos. Então, a humanidade vem em passos, de acordo com nossa produção. Quando Kardec escreveu, é que era o um momento que a humanidade estava preparada para receber essas informações e começar, efetivamente, uma transformação íntima. É uma transformação do meu eu E no passado Quando você vai ou não Para o inferno, para o céu Era uma regra externa Então não importa o que você é no seu íntimo Jesus veio mostrar que a mudança Ela começa dentro de nós Com a nossa reforma Com o nosso olhar carimboso Com a mudança para o bem Cada um de nós faz Independente do que acontece e de quem está convivendo conosco o espiritismo renova totalmente esse conceito de céu e inferno porque nós partimos sempre que nós somos criaturas criação de Deus criaturas criadas de uma forma simples e ignorante ninguém nasce sabendo mais que o outro não existe isso e ao longo de muitas vidas nós vamos aprendendo e evoluindo O Espiritismo nos traz isso E no final, a salvação e a pra gente alcançar isso A gente tem sempre que lembrar Que a salvação da alma Que eu estou mencionando Ela vem de mãos dadas com a caridade E muitas vezes a gente pode pensar Mas afinal, o que é ser caridoso, né? E, e Jesus, ele não, quando ele esteve na terra Ele não tinha posses ele não tinha nem um leito para deitar, mas ele foi o maior exemplo de abnegação, de amor, de caridade, de indulgência, de todas as coisas. A alegria interna. Imaginemos que dentro de nós existe um grande deserto. Paulo narra no livro que, que Emmanuel descreve que Paulo conversa com o apóstolo Lucas e comenta que existe o deserto da alma. Esse deserto da alma é o egoísmo, a vaidade, a arrogância, o ciúme. A caridade e o amor é como uma brisa. É uma brisa que vem limpar aquela secura do deserto ela é arde porque o amor ele prevalece acima de todas as dificuldades de todos os tormentos nós aprendemos a ser gratos nós aprendemos a enxergar o mundo de uma forma mais positiva e isso começa sempre dentro de nós mesmos então nós não podemos esperar que o outro faça o que nós queremos ou seja como nós gostaríamos somos nós começamos essa mudança, essa evolução íntima, para um dia estarmos realmente diante de Deus. É, a verdade, Paulo disse que a verdade soaliza o calor do deserto, é a presença de Deus nos guiando na caminhada. Essa brisa, esse, esse alívio que nos dá, mesmo diante de todas as aflições. Todos nós temos dentro de nós o DNA divino. Quando a gente lembra de se conectar, esse DNA, fazer com que ele pulse dentro de nós, de forma mais fácil de enxergar essas coisas. É... Para os orgulhosos, e aí o que acontece? Né? A gente fala, ah, mas o céu, mas, mas será que está alcançado? Quando você tem paz dentro do seu coração, quando você exerce livremente, de uma forma até você não consegue nem pensar, você faz automaticamente, você está fazendo a eternidade. Dentro de você já existe um céu, já existe uma luz que te guia naturalmente. Quando o homem é refratário, ele está tão congelado dentro das coisas materiais, das posses, que ele não tem tempo para Deus. Afinal, quem é Deus? Ele não consegue se conectar a Deus. Mas, mesmo ele que não consegue se conectar, nunca ele vai ser esquecido por Deus. E portanto tantos que sempre o amam, porque a gente pode até achar que ninguém gosta, porque alguém não lembra, porque ninguém faz uma prece. Sempre tem alguém que faz uma prece por nós. Sempre tem alguém que agradece por um pequeno gesto de amor que nós precisamos ter feito. Então um dia, mesmo nesses corações que não tem tempo para pensar em Deus Um dia eles vão despertar Porque o germe que existe dentro de cada ser humano faz com que ele desperte Para ver a verdade da vida Se, imagine, Eu estava eu assistindo uma palestra do Arthur Valadares E ele comenta sobre a caridade especial que, Vamos imaginar que nós somos um navio nossa mente racional, né? esperta, inteligente, ela conduz esse navio. Mas o leme do navio é o nosso coração. Quando o coração não está conectado à mente, quando o coração não é com Deus, o navio é desgovernado. Nós, inclusive, acreditamos, quando não acreditamos em Deus e acreditamos que a vida é essa, a gente tem mais até para a própria vida, loucamente, todos os se tiver que passar por cima de alguém, a gente passa também, porque afinal só tem essa vida. Isso não é verdade. Nós vamos nascer e renascer. E a gente nunca volta para trás. A gente pode, no pior cenário, segundo o Evangelho, estacionarmos. Mas a cada existência nós evoluímos. Se nós estamos todos nessa noite aqui ouvindo e aprendendo.. chance, dá um pequeno passo mas esse passo ele é visto por Deus a nossa humildade o nosso coração buscando uma evolução buscando uma melhora ele é visto porque nada nada passa despercebido de Deus ele está aparente toda a nossa defesa o tesouro espiritual nenhum dinheiro no planeta pode comprar ele é a conexão, o tesouro espiritual é a nossa conexão com Deus. Então, isso é nosso, o único. Uhum. É, o Evangelho nos mostra o infinito. que a nossa existência aqui, ela não termina no momento que a gente desencarna, que a gente morre, que a gente parte da parte espiritual. E como nós somos seres imortais, almas imortais, nada acaba no fim. A gente vai voltar. Nós vamos ter novas oportunidades de evolução. E, e como os filhos de Deus, nós devemos nos conectar com Deus. Buscar esse aprendizado, buscar essa conexão. Para que a gente possa efetivamente, no um dia, estar ao lado de Deus. Nós todos voltaremos um dia para sairmos ao lado de Deus. É... No Evangelho diz, conhece a si mesmo. E encontra Deus dentro de você. Antes de nós julgarmos qualquer pessoa, de pensarmos, temos que um autoconhecer, entender quem somos, afinal. O que nós desejamos, o que nós almejamos? Afinal, que é o céu? O que é o inferno para nós? Um dia de luta, ele não é o um inferno. Ele é um dia de aprendizado. Ele é um dia que, no final do dia, a gente está vivo, e é forte. Pode estar até meio topado, né? Tem dia que a gente dá uma assim, balançada. Mas vamos lembrar de agradecer a Deus. Porque ele acabou. E desse dia, que pode ter sido muito ruim, que a gente pode considerar que, nossa, esse dia foi um inferno. Com certeza. Depois de uma noite bem dormida, a gente vai acordar. Depois, às vezes, de mais noites, a gente vai, em algum momento da nossa existência, do nosso amadurecimento, como pessoas, passada a emoção, a gente sempre aprende que algo foi aprendido no primeiro momento. Nada é por acaso. No, no livro dos Espíritos, tem uma questão que é a 920. Esse trecho do livro chama Felicidade e Felicidade Relativas. A questão 920, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Não. Uma vez que a vida lhe foi dada Como prova ou inspiração, Mas depende dele Amenizar seus males, seus males E ser tão feliz Quanto se pode Ser sobre a terra Felicidade É um caminho Não um objetivo Aí é segundo Paulo Todos que praticam a caridade São discípulos de Jesus Independente da igreja, aceita que você dá. A caridade é o que Jesus veio nos ensinar, é o caminho para alcançar o alto. É, Paulo ainda comenta para nós nos libertarmos das nossas paixões e que nós sejamos o perfume de Deus. O perfume de Deus, sabendo que estamos na escola da vida, iremos nascer e renascer, sempre evoluindo em direção ao Pai. Este é o caminho para a salvação. Céu e inferno existem dentro dos nossos corações. Então, a conclusão e a reflexão que eu deixo é que a gente possa realmente achar a salvação da nossa alma através da caridade, através do amor, de pequenos atos para construir um mundo melhor e uma vida melhor para nós mesmos, o nosso coração, para a nossa alma que nós possamos verdadeiramente ser o perfume bom de Deus e que nós possamos agradecer sempre a Deus por todas as coisas, sejam boas ou sejam más, porque nós temos a oportunidade de mudar e de um dia efetivamente salvar salvado de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês essa noite. Eu agradeço muito a atenção e convido vocês mais uma vez para puxar os olhos, para que nesse momento nós possamos agradecer a Deus nosso Pai, pelo seu amor infinito, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nos cobre, a Jesus por seu evangelho bendito, por suas palavras de amor por todos os ensinamentos que nos deixou, o nosso anjo da guarda, esse companheiro que está sempre ao nosso lado, que nós possamos nos conectar a ele, que nós possamos ouvir a nossa intuição, que nós possamos evoluir, que nós possamos sair dessa noite, dessa casa Jesus, com um o coração repleto de paz e felicidade, que o amor, seus ensinamentos possam brotar e pulsar com a nossa alma. nós possamos retornar todos protegidos pela graça de Deus, amparados por sua luz. E que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais um trabalho da projeto de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito então, obrigada a todos e boa noite.